Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal, que é o que sobrou do meu material escolar. E bom gente, é... esse barulhinho assim de, ch de chuvinha é porque tá chovendo, tá? Então, que é, eu comprei uma coisa muito legal e se vocês estão curiosos para saber o que é, uma coisa muito legal mesmo, que eu tô muito feliz de ter comprado, então, se vocês quiserem saber o que, que é, vão lá no, no like, meu like, que tá aí na descrição, o link e o nome, pra quem não conseguir entrar pelo link, tá aí o nome do meu like e o link aí, mas é uma coisa muito legal. E é o último vídeo que eu postei, só que eu não sei quando eu postar esse vídeo ele ainda vai ser o último vídeo, então é um, é um vídeo aí, é um vídeo que eu vou estar tá duetando todos os dias até essa coisa chegar, ok? Mas então é isso, gente. É, vamos lá pro vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá Aqui em cima nos cards eu vou deixar um vídeo que é mostrando meu material 2019 pra vocês E agora o que sobrou, né? Porque eu já tô de férias, então eu vou mostrar pra vocês o que sobrou dele, do material todo Então vamos lá Gente, primeira coisa é a mochila, né? A mochila eu mostrei aqui pra vocês no vídeo Mostrei tudo pra vocês essa, é essa mochila aqui que é, isso? é essa mochila aqui Que eu comprei, olha Ela é de lantejola E ela troca de cor ela Uma cor ela fica toda colorida E a outra ela fica cinza Ela é bem legal, bem linda Só que no meio do ano Eu troquei de escola E aí eu troquei de mochila também Porque eu fico vergonha de pra essa mochila na outra escola, né, que eu não conhecia ninguém, tudo, só uma menina lá, e, e eu quebrei um dia com ela, então eu fui com essa daqui, ó, eu comecei com essa daqui, é, essa daqui, ela é bem simples, ela é de bolinhas, olha, aí eu comecei com essa, ela... ou seja, essa daqui não foi muito usada, assim, ela foi usada até o meio do ano, né, mas ela tá em ótimas condições ainda Eu acho ela bem linda eu Não sei quando eu vou jogar ela fora Ou sei lá Porque ela é muito linda Eu gostei muito dela Abre e fecha normalmente Porque geralmente, gente Eu não estrago meus materiais escolares Geralmente eu deixo eles em ótimas condições Entendeu? É muito difícil estragar alguma coisa assim Mas ela tá, ela tá bem limpidinha até a primeira mochila que eu usei Sai tá em ótimas condições A segunda, mais ou menos, né? Mais ou menos, olha aqui, gente Mais ou menos, olha A Branca, ela tá toda assim Rasgada ela, ela tá bem suja Tá bem sujinha ela Já tá ficando amarela E o ruim dessas bolinhas brancas, gente É que quando eu tô assim Olhando pro nada, nada pra fazer Eu vou lá e fico pintando, né? Elas com caneta, com, com lápis Aí... Deixa ela pior ainda, né? Esse é o estado. Esse é o estado da mochila como ficou, né, gente? Ela é tojo. Quem lembra desse estojo? Quilhamas. Olha só. A gente passou muito rápido em 2019. acho que passou muito rápido. Aí, gente, o estojo tá assim, ó. Ele tá bom ainda. Ainda tá. Tá bom ainda, ó. Ele só tá meio borrado com os negócios aqui, ó. Não sei se dá pra ver, não sei se é tinta Agora as coisas dentro Vamos ver Coisinho aqui. Nossa, mas por dentro ele tá Limpinho, né? Olha aqui Meu Deus Eu tirei algumas coisas do estojo Foi só o marca-texto que eu tirei Eu acho que só, acho que só foi o marca-texto Por causa que Como eu tô desenhando, né? Eu tirei pra mim poder pintar no meus, nos meus desenhos Pra mim usar ele A borracha É, é essa borracha aqui de... Que parece uma gilete, né? A gente sobe assim, tem que apertar assim, a né? gente aperta e vai subindo. Aí eu fui emprestar para um de garotos lá na minha sala, né, na primeira escola que eu estava estudando, e olha o que, que eles fizeram. Olha só, né? Para variar, eles deixaram a minha borracha com essas pistas, E eu tinha emprestado assim para dois na mesma hora. Aí eu emprestei assim pra um e aí o outro veio e perguntou Ele pode me emprestar pra e acabar de usar? Eu falei, pode. Aí emprestou pra ele. Só que eu não tinha visto como tava a borracha. Depois que eu me devolveu, eu olhei tava desse jeito, toda riscada com caneta. É a vida, né? Então é isso. A borracha tá em ótimas condições. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas ainda dá pra usar, ela não borra não. E ela veio com outra, outra negocinho ó. Pra quando acabar... Acabar essa daqui, colocar essa, mas acho que não vai acabar nem tão cedo isso aqui, né gente? Vai o curso que ainda, já, ainda tem de borracha. Mas isso aqui, não é o sujo, não dá pra ver direito não. Mas já tá todo sujo, né? Porque tava no estúdio, né? Aí tem uma caneta aqui que foi... Ao longo do ano foram surgindo canetas No meu estúdio, foram surgindo canetas E canetas, canetas, que eu nem sei da onde que veio Essa caneta aqui que eu nem sei se tá mais ou menos funcionando aqui Mais ou menos funcionando Tá sem tampa A caneta da Stabilo, tem a outra caneta Também da Stabilo também tá boa Outra caneta aqui que surgiu no meio do ano Também Deixa eu ver se ela... Gente, essa daqui não tá funcionando. Eu não sei porque ela tá no meu estúdio Não tá funcionando também. esses lápis, lembram, gente? Daqueles lápis é, coloridos que eu comprei da Faber Castel. Ó. Um tá que nem um cotoco. Que ele é o que eu mais uso. Usava, né? Na escola. E esses dias estão nesse estado aqui. Como vocês, podem? Como vocês podem ver, né? Olha a ponta. Esse, esse amarelo aqui, eu tive que fazer a ponta dos dois lados, olha. Eu não gostei muito, não. Essa outra caneta aqui, surgiu do além. Tá funcionando. Se gostar um pouco, ela funciona. É uma caneta normal. Outra caneta aqui também do além. Deixa eu ver se tá funcionando. Não tá funcionando, gente. Essa daqui não tá funcionando também. Preciso parar pra pensar. Todas as canetas que estão com tampa, que não são laje né? Todas as canetas que estão com tampa, não tá funcionando. E todas que não estão com tampa, tá funcionando. E. Eu, hein? Ó, essas duas estão sem tampa dentro do estojo. E essas duas estão com tampa no estojo. E não estão funcionando. E essas estão funcionando. Não era pra essas ter secado e essas terem ficado boas? Ai, gente, eu não sei, eu não entendi isso não. Tem essa borracha aqui, que eu deixei pra emprestar pras pessoas, né, gente? Esse apontador aqui que também surgiu do além e do nada, assim, né gente? Mas ele não funciona, eu acho que não. Esse bullet Que eu fiz um vídeo aqui no canal Ó, vou deixar aqui nos cards também Ótimas condições, né? Foi meu primeiro bullet Tá em ótimas condições Fiz com a minha mãe O meu caderno de la casa de papel Quem lembra do meu caderninho? Meu querido caderno de la casa de papel Tá em ótimas condições Uns rabis Não tem essas coisas sobrana ainda E eu tinha tipo que comprar outro caderno Está aqui, muito lindo também Olha, gente, tá escrito do e amor e o universo te devolverá gratidão Muito lindo As figurinhas Tem muita folha sobrando Porque eu comprei esse caderno Há pouco tempo Então tem muita folha sobrando E é isso gente Essas, Esses foram os meus materiais Sobrou deles né? Então é isso Eu Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei que é muito importante Pra mim se inscrever no canal que também é muito importante Pra gente crescer o canal pra a gente tá rumo aos 3 anos Inscritos e, Então é isso gente, um beijo e tchau